Não consigo parar de te olhar Mexe comigo com seu balançar Cabelo comprido o seu andar Sua beleza me deixa sem ar Você não entende o que tenho passado Desculpe se eu ando meio estressado Sei que não importa o que tô pensando Mas porque eu tive que deixar de lado Desculpa mas eu não quero me envolver Não acredito mas problema nunca foi você E se um dia eu guardo todo esse rancor Talvez não entenda, nem eu entendo isso Isso me acorrenta de todo compromisso Mas se quiser passar aqui em casa Eu faço café, enquanto cê me abraça A gente canta junto, ou sei lá Assiste aquela série FB que tanto gosta Podemos até se beijar Me diz, aceita essa proposta